Me chamo Giz, nasci no Canadá. Eu fui médica durante 25 anos da minha vida. Fui proprietária de várias clínicas médicas no Canadá e nos Estados Unidos. Eu me dei conta de que a totalidade do sistema médico é controlado de A a Z. E quem controla são financeiros, banqueiros. E assim, o objetivo do sistema médico e também dos médicos que estão conscientes são os mesmos objetivos, um objetivo único de fazer a pessoa mais doente. Portanto, é um sistema de enfermidade, não um sistema de saúde. Quando me dei conta disto, eu me disse, eu tenho que falar para as pessoas. Portanto, decidi de escrever um livro intitulado A Máfia Medicinal. O que aprendi na medicina era como deixar as pessoas mais enfermas. Então, minha pergunta era: como podemos fazer com que as pessoas tenham saúde? E o que consiste em saúde? A solução reside em dar-se conta, em ter conhecimento, em estar consciente. E do que temos medo? Temos medo do lobo. E o que é um lobo? Bom, falando de vacinas, o lobo são os germes, então precisamos que a medicina nos proteja dos germes, e a isso chamamos vacinação. Não somos conscientes de ser a última e suprema autoridade sobre nossas vidas. Assim, entrego meu poder para o médico e para o sistema médico para que ele trabalhe. Vamos falar de forma simples da composição das vacinas. As pessoas não dão conta de que os médicos fazem parte do sistema de saúde, o qual pretende fazê-los enfermos e matá-los. Nós damos nosso dinheiro ao governo e aos médicos e os obedecemos. E fazem de tudo para as pessoas crerem que isso é para o seu bem. E esta é a chave para entender o sistema médico. O que devo fazer neste caso? E em quem eu vou acreditar? Vou crer no que o médico está me dizendo? Vou crer na minha voz interior? No que minha intuição me diz? Bom, quem é o médico? O médico... Ah, o um médico é um ser humano. Uma boa pessoa. Você pode até dizer, oh, eu tenho, dizer, oh, eu tenho um bom médico, é uma boa pessoa. E isso cai bem, porque ele é amável com você. E você está satisfeito. Não se esqueça que o ser humano é uma coisa. E que o papel que ele desempenha é outra. O seu médico foi à faculdade de medicina. E ela é totalmente controlada por interesses financeiros. Agora voltemos às vacinas. A vacinação está a serviço de quem? Quem obtém lucros com a vacinação? As vacinações estão a serviço dos interesses militares e industriais, porque eles podem pôr o que quiser nessas vacinas. Agora a outra parte, que é a indústria. O que quer a indústria? Lucros. Este é o único objetivo da indústria. E assim estão autorizados a fazer os testes em laboratório. Esses testes darão resultados para a televisão dizer que as vacinas não são perigosas. E aí vemos então três grupos trabalhando em conjunto. Os militares, a indústria e o governo. Quem ordena as vacinações? Quem toma as decisões sobre a pandemia? Quem decide se há ou se não há pandemia? Bom, a Organização Mundial da Saúde. E o que é a Organização Mundial da Saúde? É o ministro da saúde do governo mundial, chamado Nações Unidas. A elite global são os patrocinadores. Pessoas extremamente ricas, de dinastias que estão dominando o mundo já há muitos anos. Portanto, estas pessoas comandam o mundo, controlam a política e os governos de todo o planeta. Portanto, um político, o ministro de saúde do seu país, ele está ali para acatar e promover as ordens que recebem da Organização Mundial da Saúde. Bom, existe o que chamamos de Serviço Público de Saúde. E ele está cheio de médicos, enfermeiros, pessoas graduadas, e os de baixo obedecem aos de cima. E qual o interesse da Organização Mundial de Saúde? Querem reduzir a população. Desde a primeira gripe em 1918, a chamada gripe espanhola, que na verdade não tem nada de espanhol, se trata de soldados americanos que foram contaminados com uma vacina experimental. E alguns deles morreram nos Estados Unidos, não conseguiram ir à guerra por estarem bastante enfermos. E os que não estavam tão enfermos foram para a guerra, para difundir a doença. Os soldados foram feitos de bombas biológicas. E também não é de se surpreender o motivo pelo qual eles não dizem o que contém essas vacinas. Portanto, este é o segredo. Porque tantas crianças estão descapacitadas? As crianças têm problemas de ouvido, pulmões, alergias, diabetes, todo tipo de enfermidades degenerativas. E de onde vem isso? É claro, das vacinas repetidas. Elas simplesmente destroem o sistema imunológico da pessoa. E as pessoas ficam com baixa imunidade. E no final, para que nos mate...